com certeza, cara, lá, área, mentira, lá. Lá. lá é a área do Seguei! A curva estreita é, tipo, uma área proibida a cidade, né? Vamos agachar, vamos agachar! Só os 3 minutos, Tá, tá, tá bom, tá bom. Ai, eu não sei se... Nossa, o cara tá vindo deitar já. Eu tava tomando eu o meu já... soco de laranja. <risos> que delícia, cara. Tá, vamos não para de usar agora não. É. Fala abaixo, fala, baixo. Baixo, fala baixo. Isso, onde você tá? Eu não sei, cara. Eu tô andando aqui pelas gramas. O negócio parece que fica maior que. Eu tô aqui atrás uma... da, bar... da barbearia. Eu tô indo na casa do CJ. CJ? Tá bom. É, ele é o chefão daqui. Tá ligado. Aqui eu tinha jeitão aqui atrás. Eu tô com medo da gente passar por aqui. Eu sei, a gente devia ter se equipado, só que a gente não tem nada. Eu não sei nem se a gente devia ter... Tomara que eles aqui. não vejam, tem bastante aqui. Tem muitos assassino, eles estão todos de azul, cara. Será que é pra escampar, porque agora que tá escuro? Não, acho que não. Não ia é o isso. Acho que agora a gente já pode por aqui. É. Então, vamos pular esse muro. O que, que a gente vai fazer aqui, cara? Sei lá. Aqui. Eu quero ver se alguém tá ferido. Vê tá a janela. Sim. É qualquer coisa a gente chama a polícia. Sim. Aqui. Abaixa. Melhor abaixar. Calma, calma, calma, calma. Oh, Tem uma passagem aqui. Bem rápido. Calma, não corre não. E tem estão olhando para cá fica parado. Beleza, saiu, saiu, saiu. É melhor para baixo, Acho que tem gente lá em cima. Oh, deixa eu escrever. Não, lá em cima, acho Aqui que não. Não tem nada. Que parece que tá abandonada. Não, não, vamos ver, vamos ver. É melhor ver. Ok. Aqui eu não sei o que tem. Ótimo. Que beleza. Aqui. Meu Deus. Aqui também. Droga. Ei, hey, aqui tá podre. Eles conseguiram ah, vir. Que bom que não ele tava tá com fechado. Ah, aqui tá podre, dá pra vir. Hum. Meu, Meu Deus. Meu Deus. Ah, tem uma carta aqui. Vamo, eu vou ler. Se você está a ler esse livro, sabe que abaixo dessa casa é um segredo. Que só escolhidos conseguem entrar. Se você é escolhido, você consegue ver este livro agora. Agora eu vou morrer assassinado. Adeus, Anônimo. Que? Como assim? Ele previu a morte? Ou será que. Isso aqui tá muito. estranho. Ai, vamos sair da sua casa. Eu será que vi. Foi alguma dessas pessoas? E, será que então a gente é um escolhido, se só os escolhidos iam achar um livro? Oh, aqui tá aqui podre tá... também! Que... Ei, aqui tá podre também! Onde? Aqui, mim? ó! Ai, cara, eu tô com muito medo, não sei se eu vou... Ai, eu vou, vai! Que... Meu Deus, que merda, cara! Como que a gente passa nessa desgraça? Né? Eu não consigo também... Tá Vamos tentar tirar. Como tá foda, ele tá quebrando, né? Sim. Ah, oh, Tem muita luz aqui. O que, que tem aqui? Alguma coisa que eu não sei o que é. Ei, tem um baú aqui. Ui. Arma? O que, que tem? Armas? Bastão de beisebol. Uma é? arma. Pega, pega. Pelo menos a gente vai conseguir tá. se defender. Vamos sair daqui. Só que a gente vamos... não passa por lá, só vamos usar isso por precaução se for vamos necessário. Sair. Vamos sair Vamos voltar pra casa, cara, amanhã a gente investiga isso. Sim. Ou você vamos chamar a polícia, eu, eu tenho meu celular, eu chegar em casa eu chamo. Só que só vamos falar que tem um assassinato, não vamos falar todas essas coisas, porque senão eles vão achar que a gente é louco. Será que a gente... Você tá não... né? Que eles achar acha que, que a gente é louco, é louco né? né? Onde você tá? Eu tô eu aqui atrás entrar. ainda, calma. Eu tô atrás daquela casa, daquele cara. Eu sei, eu tô... Eu tô te vendo. Toma cuidado para eles não verem. Sim. Cara, a gente conseguiu arma. Eu nunca peguei uma Sim. arma na minha vida. Meu Deus. Eu já, porque eu tinha, quando eu era pequenininha, é, o, meu, o meu tio era caçador. Aí eu já usei uma dessas. Aqui dá pra ficar de pé, que eles não vão poder ver atrás. Só que aqui já abaixa. Meu Deus. eu só vou voltar pra casa, cara. Isso tá... Cara, eu não... Como eu alguns... Cara, um assassinato. Eu acho que dá pra ver. Não dá. Será que tu. A gente, se tivesse alguma corre, janela. Corre. Lá, pra poder ver lá da casa. Acho que e se a gente subir? E se a gente subir? Acho que é melhor não. Isso dá ruim, cara. Só que a gente não sabe ainda exatamente se teve. É, teve um assassinato na casa. Na casa e lá fora também. Lá fora teve? Você conseguiu ver? Eu acho que teve, tem um montão de gente reunida. Cara, agora eu vou Sim. dormir, velho. Meu Deus. Tá, relaxa, eu vou chamar a oh. polícia. Eu acordei e vou pegar meu suco de laranja. Caramba, eu acho que meu suco de laranja tá aqui já, né? Aqui. Vou jogar no lixo. Amor, é, eu, vou... eu vou... Oi. E aí cara, olha aí, eu só ia vir aqui pra dar uma, uma passadinha, passadinha, né, vamos comer hoje, cara, e conversar sobre é, algumas coisas. Eu, eu acho que eu vou guardar essas coisas, né. Eu, eu, que, mesmo, eu assim. acho que ficar andando com, com essas coisas aqui não é muito bom, não. Vai estar tá muito ruim. Ah, eu esqueci que eu tinha isso aqui. <risos> é muito pesado, era do meu avô herança. Ah, eu liguei. O cara, eu liguei pra polícia durante a noite e ele sabe que vai investigar o caso em breve. E sim, antes de eu ligar pra polícia, eu subi naquela minha árvore lá e eu vi de cima tudo e tem um assassinato naquele lugar de fora também. Nossa. Vamos, eu vou vamos, subir. Vamos comer, cara. Ah, cara. mas acho vamos que.. Comer. Verdade, eu tô com 30 e 320 aqui. Boa. Vamos comer lá, cara, e a gente vai conversar sobre.. o Vamos conversar Opa, sobre o Opa, A gente tá indo gente pra Grove Street. Grove Street não é bom, a gente tá é. se aproximando. É ali, que é o. Vamos comer lá no barzinho. A maioria dos assassinatos acontece lá. Eu nem chamo muito de bar. Isso aqui que a única coisa de barco medio aqui é cerveja. né? resto comida de fast food, tipo hambúrguer, batata frita, isso. Eu frio. sei que aqui agora virou uma pizzaria. Quem é esse? Assim? Virou? É. E Só aí? Bom. Aqui você João, vai querer? Você ah, porque... ah de boa. Você eu... pode me dar um dinheiro aí, porque eu, vou, eu tô sem aqui. Eu vou querer um pouco também. Não precisa me dever. Eu quero uma pizza. Oi, senhora, eu vou querer uma pizza e uma limonada. Eu peguei esse doce daqui do Nyan Cat, que é legal. Legal. E eu quero uma pizza suprema também. Obrigado. Eu não sei. Eu peguei qual pizza? Eu peguei. Eu, essa peguei, eu não, não peguei a Suprema. Eu peguei. Eu sempre você gosto das maiores pizzas. Não, não, não. não. não. Oh, coisa boa, cara. É. Nossa, a eu... vai começar a vir mais aqui. Muito bom, você é que fez. Pensei... Claro. Nossa, você é muito, muito bom. Louco. Parabéns, hein? Ah, cara. Tô cheio, hein? Uhum. Eu tô levando a minha pré viagem aqui. Isso me acalmou um pouco. Só que, okay. será que não seria melhor a gente conversar mais sobre isso? Eu acho que é melhor. Vamos tentar é. ir de novo não lá. É, e isso, eu acho lugar. que muitas das pessoas estavam dormindo todas tranquilas, porque ó, hoje, se você olhar para as casas, elas estão tudo felizes, sem se preocupar com nada. Eu queria, eu queria ter uma, ter uma vida, vida assim, assim agora. É, eu também. Eu só que... de... Você, vai pra... Você vai voltar pra lá? Sei lá, eu acho que sim. Beleza, cara. Eu, vou... eu também vou comer aqui. Também, também vou. Beleza. Cara, eu acho que depois daquilo... Depois que aquele cara falou naquele livro pra desenterrar eu vou telefonar aqui. Oi, senhor. É... Eu queria encomendar uma pá. Qual tipo? Uma... Tem quais tipos? Tipo BA, tipo AB, tipo CT. Hum, tipo BA. Ok. Eu vou chegando aqui um dia. Tá. Caraca, meu. Daqui a pouco vai escurecer. Eu preciso trabalhar também né beleza não trabalhar não. é trabalhar beleza eu vou ir trabalhar então Opa, tá errado